mas tem que fazer, esse serviço tem que fazer, todo o elogio tem que fazer senão não entra água dentro da máquina, estraga a máquina, estraga o mostrador ao fundo de rosto todo o elogio tem que fazer essa reparação ele cobre um serviço ele faz o um serviço de vedação do relógio ele ganha o um dinheiro em cima desse serviço que ele está fazendo que é para o pro, pro relógio não correr o risco de entrar água, né? Não, o cara vai perder o relógio. Ele vai mergulhar com o relógio. Vai tomar banho com o relógio e vai entrar água. Ele tem que fazer sempre... Essa reparação de vedação. Ó o relógio, como é que ficou, ó. Bem vedado, Ó. Ó. Olha o fechamento dele como é que ficou Ele é de rosca ó. O fundo dele, ó Não é de pressão Nem de parafuso É rosca É roscável É igual parafuso Aí já tá fechado, ó Funcionando Só acertar o horário E acertar o pino da pulseira A pulseira tá boa Agora é só acertar o pino do relógio Acerta o pinozinho aqui, ó E coloca Sou relojoeiro, Cursado na faculdade Sou mineira, Eu tenho o diploma Do certificado Já faz um ano que eu trabalho com relógio Já é tradição de família Meu pai já trabalhava com relógio também Meu pai é formado, tem diploma ele tem a formação dele, eu tenho a minha, graças a Deus Cada um trabalha né, no que pode né? Aqui, ó Pino do relógio Tá em bom estado ó. Tudo tem que fazer uma reparação, inclusive o relógio Senão o relógio entraria água E acabar estragando a máquina do relógio o mostrador. E a perder o relógio. Ia jogar fora. Ficar com o relógio todo molhado, enferrujado. Ninguém vai usar. Tem que consertar. Relogioeiro Alessandro, pessoal. Eu sou relogioeiro. Eu tenho curso, eu tenho o diploma na faculdade, sou mineira, sou cursado lá, cursei, O um curso, para aprender essa profissão. Aqui, ó. Espero que tenha gostado, pessoal. Siga, se inscreve no meu canal, dê o um joinha. Aí ó, tudo funcionando, vedada. Eu só não tenho a máquina para fazer a vedação. O teste mesmo Que é botar dentro, fazer, para ver quanto a TM é. Aproximadamente esse relógio pode resistir à profundidade Abriu de novo a pulseira Deixa eu botar um pino novo Pino novo. vai ser, ia funcionar. Botar um pino novo aquele lá sumiu, voou Aquele pino Não sei onde foi parar No correto, voar, botar no lugar correto até o pino para não voar o relógio botar no lugar correto isso aqui é o um nome cada um dá um nome diferente tem cidade que é acho que é agulha cada cada lugar tem um nome agulha de, de, de pulseira Outro lugar é Pino. Cada, cada cidade tem um, tem um nome diferente. botar certinho no lugar correto. Aí tem a ferramentinha que é de uso exclusivo do relojoeiro, relojoeiro no Não pode deixar de ter essa ferramenta. Ela é de uso exclusivo. A pessoa tem que ter uma, é um tipo um ponção, uma pecinha, que tem uma garrinha na ponta, para mexer na agulha, no pino do relógio. Para botar certinho, correto no lugar correto. Não pino voa é aqui encaixou. Aí ó, pino novo você pode cobrar uns 5 reais cada pino desse novo. Ó, ajeita ver se tá tudo em ordem. O cliente gostar, você lá, faz o orçamento, faz o documento lá, faz a nota fiscal. Entendeu? Faz a nota que ele, ó, você é, por exemplo, cobrou o serviço, fez o serviço, a nota o serviço, tava precisando que tava precisando reparação de vedação reparação de, de pulseira, escreve, faz a lotinha, entendeu? Entrega na mão dele, entendeu? Discriminado o serviço certinho que ele pediu para fazer, para receber um pagamento, a mão de obra desse serviço. Que a gente que é trabalhador, a gente tem direito a receber. O dinheiro, que é para pagar o nosso salário, para pagar as despesas, as peças do relógio aí ó, espero que vocês tenham gostado pessoal relógio Ferrari ó. só que ele é réplica ele é quartz, ele é como se fosse um relógio original mas ele não é original, ele é réplica Aqui, ó. bonito né pessoal espero que vocês tenham gostado pessoal, se no meu canal Alessandro Relojoeiro. Profissional pessoal Eu Faço reparação relógio conserto. Espero que vocês tenham gostado Deu um joinha se inscreva no meu canal pessoal